olá está aqui uma confusão atrás vocês nem imaginam hoje trago uns motores e umas hélices, umas hélices assim já com um tamanho fora do normal de se usar no mundo dos drones e se no final gostarem demonstrem compartilhem com os vossos amigos assim sempre a compartilhar a compartilhar e se não forem subscritos é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer já estão abertos, que eu já tive a abrir, simplesmente só para mostrar como é que chega algumas encomendas aqui a casa, aqui são as hélices, nada cá dentro, a diferença destas hélices é que são hélices de 11 polegadas, hélices bastante grandes, esta é uma de 10 polegadas, o que o pessoal costuma usar nos drones, por exemplo o F450, e esta é uma hélice de 11 polegadas. É um bocadinho maior, vieram 4 hélices, 2 direitas e duas esquerdas. Eu só mandei vir estas 4, porque eu queria ver de que material aquelas eram feitas. E que tipo de durabilidade aquelas têm. Para já eu acho que são muito moles. São hélices boas para drones de filmagem, por acaso é a minha ideia. Isto vai ser para um drone de filmagem. Não comprei daquelas hélices mais duras porque eu queria testar estas, queria comprar umas de 11 polegadas e a versão delas é com aquele encaixe padrão da DJI onde o rasgo é meio oval, que é para caber no motor e não rodar e eu escolhi estas elas porque, porque aqui dentro o saco também já foi meio aberto vem aqui 4 motores onde um estes motores a diferença destes motores é que é de 820 kv isto é um motor 2216 de 810 KV. e é um motor mais lento para quê? para poder usar estas hélices o encaixe delas aqui é muito ajusta é mesmo não há qualquer tipo de folga não sei se isto é bom ou mau Entram ao mesmo justa e assim estes motores que são menos rotativos, mas que de sua vez vão ter mais força, por isso podem levar hélices maiores. Porque a ideia é para pôr isto num drone que eu já vou mostrar, e depois vocês também têm de dizer se ficam lá bonitos ou não no drone. Eles têm alguma dificuldade em entrarem, é mesmo assim entrado à ajusta. Tenho que fazer aqui alguma força para elas entrarem. É mesmo a ajustinha. Pelo menos assim não há folgas. E elas ficam aí. Cinco estrelas. Os parafusos. Essa é para um projeto diferente. Para um projeto mais calmo Quando não preciso de velocidade. Mas sim de estabilidade. Ora, como veem, aqui é o um motor de 910 kV, um 2216, aqui da Race Star. Eu tenho optado por motores agora sem os conectores, porque eu quero fazer a solda. Prefiro comprar os conectores à parte e eu próprio fazer a solda. É que ultimamente tenho comprado de outra marca, também assim, são motores assim, também os vermelhos. Com rosca e porca, mas são de outra marca e já vêm com os conectores e os conectores bem mal soldados. Uma pessoa depois quando monta o drone e se andar a bandar os fios, os motores param e arrancam, por isso a solda está mal feita e daí eu a partir de agora começar a usar motores sem os, os conectores. Prefiro fazer a solda, também estou um bocado mais à vontade agora a soldar, e por isso prefiro fazer eu a solda e saber que fica uma coisa melhor. E aconselho a toda a gente a comprar sem os conectores. Comprar os conectores à parte e depois soldar os conectores. Aqui a nossa hélice de 11 47. Já é... O 47 é o passo até da... Do midrone. As hélices do midrone têm um passo de 47. Apesar de serem 10. E estas aqui são bons Depois vem ali com aquela... Logotipo parecido com algum que a gente já tivesse visto em algum sítio, que não vou dizer nomes. Agora vou fazer aqui uma pequena montagem onde eu quero montar isto e para vocês também deem a vossa opinião. Montei aqui no S500, montei aqui os motores, ó, como eles estão aqui todos muito bonitos. Claro que isto aqui é grande, o drone, eu não consigo mostrar em toda a imagem mas como estão a ver, cabe aqui perfeitamente, ainda conseguia levar mais, mais polegadas de hélice provavelmente era capaz de dar aqui as 12 polegadas mas também pois aí tinha que ter motores ainda com menos KVs e também depende dos KVs, depende da largura da hélice que é para poder ter força e não aquecer temos que jogar com os KVs e as polegadas das hélices que é para não aquecer e a bateria, a potência da bateria mas como estão aqui a ver, estão a ver aqui o drone, os motores e as hélices é mesmo enorme, isto fica mesmo bastante grande ora, aquilo é o frame de um Phantom 2 e mesmo assim ainda tem para aqui espaço até 16. Mas mesmo assim gostei bastante, agora é um dia destes ter vontade e fazer aqui as ligações todas e levantar voo com o drone aqui o vermelho dos motores condiz bem aqui com os pés por isso me despeço e até já.